Vem, mano, essa batida é uma banger pra caralho, olha essa produção O MC Medo, caralho, e vocês se perguntam de onde vem a minha inspiração pro Enigma do Medo Por onde anda o MC Medo, mano? Por onde anda o MC Medo? Ele nunca mais fez música. Ele só fez uma música. Ele só nos presenteou uma vez A maior fonte de medo do planeta A crítica social, a crítica social. Tá chegando a crítica, tá chegando a... é o plot twist. Tá chegando o plot twist. É agora, é agora, é agora. Plot twist. As verdade os verdadeiros medos, real demais. Clássico, clássico Mais músicas de medo? Mais músicas de medo pra gente começar outubro? Clássica Clássica, clássica Essa é a do puzzle, hein? Essa é a da RG ainda Porra, do Lays Vem A live da abóbora, que a gente, foi caralho, a live da abóbora foi irada. Pô, claro, claro, claro. O mano ali do chat, ele lembrou da boa. Outra clássica, outra clássica. Porra, essa é muito boa. Entrando. Buba Essa parte é muito boa Desse, desse vídeo, ela é muito bonita ele, ele fez a iluminação certinha Na fogueira Agora vem Clássico. O shit right now. <laughs> O chefe atualmente. Que vídeo bom, que vídeo bom. Bom dia, é um novo dia. Bora pra caminha, bora sair que tá amanhecendo, ninguém pode saber. Pegar o trem. Todo mundo chegando pra live. Que vídeo bom, puta que pariu, que vídeo bom, que vídeo bom. Tem o clássico, clássico real. Esse é bom, esse é bom, esse é bom. Esse é assustador. Caralho, encheu o pulmão. Que isso? Eles vão ser na porrada, eles vão sair na porrada. Ou não. Mano, será que, olha, olha essa imagem, olha essa cena, olha essa cena, olha essa cena. Será que quando a gente tira a roupa, os nossos cachorros não conseguem entender que a roupa não faz parte do nosso corpo? E eles acham que a gente tá arrancando um pedaço da nossa pele toda vez? E por isso que os cachorros gostam tanto de, de ficar cuidando da, da, das roupas quando você solta. Pelo menos os meus cachorros, o Rui, especialmente, quando eu tiro meia, ele é, obce... mano, ele é obcecado em pegar a meia e proteger a meia. E ficar com a meia. Porque ele acha que, mano, que é a pele do meu pé. E ele tá lá, tipo, vou proteger, pai, não se preocupe. É porque tem o meu cheiro? É óbvio que tem o meu cheiro, é um pedaço da minha pele. Ah, não. Lá vem. É agora, é agora.